Olá a todas e todos, uh, hoje eu quero retomar um, um videozinho que eu fiz há uh, algum tempo atrás que tratava uh, do modo de composição do volume 1 do livro Caixa Vazada. É, só para não ficar muito abstrato para vocês, eu, eu, vou, eu vou retomar aqui um pouco do modo como é composto o livro 1. Uh, acho que vocês vão poder ver aí, ele, como eu expliquei na época, ele é uma construção que implica sempre muitas imagens, muitos textos de naturezas diferentes, bem distintas as naturezas desses textos. E, uhum. e, na época, eu disse a vocês que esse é um trabalho mais propriamente visual e muito mais um trabalho artesanal do que um trabalho de construção conceitual, em parte, pelo menos. Então, a, a partir daqui, eu quero fazer algumas observações sobre, sobre esse livro. Ou seja... Por que, que ele é um trabalho mais artesanal? Porque ele implica a junção de uma série de elementos, que eu chamo de materiais, de, naturezas, de duas naturezas, muito particularmente imagens e textos, sendo que as imagens são colecionadas por mim ao longo de muito tempo. Vou também mostrar para vocês aqui como é que elas estão dispostas na na internet. Né? Então, assim, como eu já disse lá no, no, no vídeo anterior, é, tem uma pasta no Google Drive, que eu vou deixar aqui também a descrição, é, chamada Imagens, que pertence ao projeto, e nessa pasta estão, uh, vamos dizer assim, é, depositadas todas as categorias visuais que eu uso para escrever as matérias que existem nesse livro. Então, é um repertório bastante grande de pastas. Cada pasta dessa é uma categoria no sentido de que contenha algo que chama a minha atenção do ponto de vista visual. E elas são utilizadas para que eu possa ir juntando ou somando fragmentos textuais. De novo, tem coisa canônica, Obras, citações de obras de Walter Benjamin, Heidegger, Hegel, Sartre, bom, Deleuze. Tem uma, uma quantidade bastante significativa de autores que são mobilizados, mobilizados para isso. Eu também uso é, muitos artigos de, de jornais é, que trazem temas que casam com aquela citação mais, mais, mais conceitual. E para vocês terem uma ideia de como é que como é que cada pasta dessa está organizada, ou qual é o conteúdo dessas pastas, né? Então, eu vou mostrando para você um nome, uma especificamente, que chama American Way, e que eu tento cobrir esse rótulo com tudo quanto eu consiga uh, associar ele do ponto de vista imagético. Então, é um conjunto, nesse caso aqui em particular, muito expressivo de, de elementos, né? E, mas eu quero pensar com ele um pouco é, essa modernidade típica, no caso dessa categoria, né, essa modernidade típica que a gente vive é, mais recentemente, atualmente, né, em que é uma profusão é, do consumo, do lazer, da, da própria produção gigantesca e descomunal de imagens e, e, e daí por diante. Essas imagens é, que estão aqui nessa pasta do Google Drive, elas montam alguma coisa como 62 mil arquivos. Né? É, aqui, particularmente, eu não consigo saber propriamente de quem é a autoria dessas imagens, porque é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, e, e por meio da internet. Então, nem sempre estão disponíveis os autores das imagens. Mas é, também aqui... E isso vai explicar um pouco a, a, a composição do volume 3, eu já falei um pouco dele no passado, que trata propriamente de fotógrafos e, e imagens que os fotógrafos acabam por, por, por me inspirar. Tem uma outra pasta aqui em que, diferentemente dessa, que se chama fotógrafos e artistas, é, Existe uma quantidade muito grande de pessoas, de fotógrafos que estão repertoriados, tá certo, quer dizer, então uma de quem eu gosto muito aqui, deixa eu até localizar ela aqui, por exemplo, é a Cind Sherman. É... É uma fotógrafa excepcional, eu acho ela muitíssimo interessante sobre vários aspectos, a questão feminina, a, o modo como ela trabalha com cores, a, o fato de que ela se autorretrate em papéis sempre muito diferentes, a, a, a produção que ela tem com bonecos, com montagem de cenário, uma pessoa realmente de qualidade muito muito interessante. Então, não sei se tá, até que deu para formar uma ideia, mas ao compor o livro, eu vou compor as matérias que fazem parte de cada um dos volumes do livro, eu vou me valendo de citações, elementos que eu produzo para conectar essas citações entre si e imagens, sendo que imagens e é, textos têm uma vizinhança, é, ou seja, eu acho que eles são cada qual atratores do, dos outros, mas eles não explicam um ou outro. É como se houvesse ali uma espécie de uma condensação, imagem texto, que, que justifica a, a, a produção daquela matéria. Para vocês terem uma ideia de como que isso funciona na prática, eu acabei de produzir um, um, um, uma matéria, que essa matéria está tá no volume 3, ou seja, o volume que trata de fotógrafos, propriamente dito, é, ditos que eu chamei de vocação mineral. Então, ela começa com uma citação é, de Walter Benjamin na, no livro das passagens, é, vocação mineral, e por que, que aparece esse nome com essas imagens que eu vou mostrar aqui, por exemplo. Né? É, no caso de Benjamin, ele tem uma, um conjunto de referências muito significativas à moda, Lembrando que a moda sempre o visita o passado para atualizar algo. E ao fazer as suas visitas ao passado, ele diz em um fragmento que a, morte, a, a, a, a moda tilinta a morte. Ela a toca a caveira e a traz a caveira ah, para o presente. Ou seja, ela entra em relação com o inorgânico, com o que é mineral. E atualiza tanto o inorgânico quanto o mineral na vida dos homens, né? Então, nesse caso, esse fragmento está dedicado a pensar isso e como isso aparece na produção de imagens, ainda que essas pessoas não sejam leitoras necessariamente de Walter Benjamin. Né? Então, aqui a gente tem um fotógrafo que chama Manon Rignier. Então, aqui você veja como ele vai trabalhando corpo humano e toda a parte mineral propriamente dita. Depois Pierre Boucher, que tem coisas muito legais. Veja que na primeira foto aí, tem quase que uma dissolução do corpo na areia, né? é, mas também é, corpos mineralizados uh, em, em, em estruturas vamos dizer assim, naturais, corpos, está, estátuas em, em, em, em ambientes completamente mineralizados e, e daí por diante. Né? E, por fim, Rodrigo Braga, uh, que também tem um trabalho muito interessante nesse aspecto. Muito que bem. É, vou tentar fazer um resumo disso, então. É, o trabalho que está implicado com ah, é, o livro Caixa Vazada é um trabalho é, no sentido operacional. Ele não é um trabalho conceitual, é um trabalho operativo. É, ele implica tarefas é, que são tarefas próprias do artesão mesmo, né? Do, da pessoa que faz costura, do ferreiro, e daí por, daí por diante. Além disso, é, ele tenta é, fazer uma, é, um trabalho de reunião de é, textos e imagens que possam ter uma, uma certa vizinhança entre si. E, e por fim, a, o trabalho tem natureza completamente fragmentar, e aí vou já finalizando essa minha fala, muito inspirada por algo que o Deleuze é, observa em um dos livros do, do Milo Platão eu depois deixo o, o fragmento, a citação propriamente dita na descrição do vídeo, mas ele trata da questão do patchwork, e diz que é, no patchwork né, a, o trabalho vai sendo composto e vai, vai crescendo por suas laterais, né? Então, o que não impede, obviamente, de que volta e meia ele cita uma mulher que faz isso, o trabalho seja desmanchado e recomeçado, rearticulando o conjunto todo de fragmentos. Então, nesse sentido, que eu insisto que a caixa vazada é um trabalho no campo visual, né? ele obviamente tem pretensões conceituais, até porque eu tenho trabalhado com gente muito séria, e um esforço, vamos dizer assim, de colecionar passagens, uh, fragmentos que nos coloquem a pensar. É, mas é, o livro não pretende ser, por exemplo, um, alguma coisa como, como ter pretensões ensaísticas e, e daí por diante. tá? É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho daquilo que eu tentei falar. E convido vocês a pensarem nesse livro, então, como uma espécie de máquina. É, no comecinho do texto do volume 1, do, do trabalho do volume 1, eu até lembro que isso aqui poderia ser pensado como uma espécie de caleidoscópio, né? que vai produzindo, a partir da, da sua movimentação, um, um conjunto sempre mutante é, de, de, de capturas visuais, vamos dizer assim, né? e, portanto, de pensamentos e daí por diante. Bom... Obrigado pela paciência de vocês, por hoje é tudo. Um abração, até mais, tchau, tchau.